Fala galera do Brasil de Gameplay, menos mais um vídeo! Eu sou o Boladão e eu tô na ilustre companhia do... Ah, eu espero que meu ótima esteja saindo agora <risos> ah. Então, é, aconteceu um problema aí né Furipa É que a gente é iniciado o jogo aqui, um né? jogo novo é, Mas gravamos aí, em média 43 minutos só e aconteceu um probleminha, né? Quando eu fui ver, é que o meu áudio não tava gravando. É. Animou. Só apareceu o Floripa falando, é Aí fodeu. Bom. Aí eu falei, fodeu. Fodeu. fodeu. Aí eu, mais ou menos, mais ou menos. Aí não tem que gravar de novo. Aí jogou um pouquinho aqui, tomamos susto do caralho já. Mas vamos começar de onde aqui, no capítulo. Oh, sei lá que porra é essa dois aqui. É, vamos, vamos lá né, vamos, vamos, vamos começar é, isso aí tia, Esqueci de colocar o controle no seu animal que Ah, eu posso colocar aqui Hum, Você pode colocar? Daquele jeito? É? Ah, safadinha Eu nunca te confiei de tio Red Chouder. Ah, mais ou menos, mais ou menos é, Mais é, ou é. menos é. Eu tava jogando né Tava jogando pra caralho pra Aí caralho. quando eu vi é. Calma aí Calma aí, não anda não não não não não não Deixa eu habilitar o meu controle aqui de boa Aqui, ai carai o maluco já começou hein, fila da puta, vai morrer cara chegou aqui de Ai carai, meu jogo tá alto viu É, o meu tá alto mas é reserva Cadê aqui o meu programa aqui do... Eu tô tomando um tiro aí, né, que eu tô, vendo, tô ouvindo. Eu caí. Feio. Eu falei. Ah, não dá agora não, fio. Ô, é. Pilar, a gente manda só feio. Começamos de novo, então. É feio. Deu de gravação. Porra, mano. Shit. Motherfucker. Caralho, meu lindo peito peludo. Caralho, tá tudo empoeirado meu controle. <risos> Imagino Deve estar ali na estante, ali junto com as camisinhas. <risos> ai, ai. O melhor local pra guardar a camisinha. Dentro da capinha do jogo. Cala que... a boca! <risos> na Cala da porta. Caralho, eu fico mais na cena assim. Eu velho. vou falar teu nome, velho. Não. <risos> Não, deixa, deixa eu te falar a cena Imagina a cena assim, a agulha deitada, seminua Aí tu chega, vai ali, pega a um, capinha <risos> Tira o jogo oh, <risos> tira <a cajone. risos> É muito punheta Nossa, velho. Eu falei a boca oh, Foi Não, daqui que a gente começou começo. Eita porra Ih, caralho nossa, mas tem muito corpo aqui, carai. Legal que o controle tá funcionando, Será que tem que habilitar aqui no jogo? Não, lembra o programinha lá, filha da puta? Eu lembro, mas... Então... Cara, tu é lindo, velho. <risos> tu <teus lindos>, olhos <risos> cinzas, ou sei lá que <risos> é. para com cara, só mudou, só mudou, só, jodou, só... só jodou. Nossa, você tem essa barbinha. Acho que aqui, pra jogar o controle tem que sair do jogo, né, e tal, pra... Resetar a configuração. É, foda-se. Vamos descer, assim, né? Depois eu é. ponho. <risos> Mano, quanto corpo, velho? Como é que vocês pararam aqui? Velho? Me pergunta. Mano, tá feio, hein? Tu parece um... Aqueles caras do Star Trek lá. Star Trek. Do Star Trek? É. <risos> Porra, é, só... é. velho, essa foi a pior, mano. Não volta não, você tá pensando. Ah, Ih, filho da puta de rato! <risos> Mas de novo, velho! Velho. Oh. o Floripa assustou, você tá com o rato toda hora, velho. Eu Vai. me susto com o susto dele. Eita porra! Ah. Filha da puta! Foi para, mano! Tá tirando tá Olha lá, olha lá! Meu Deus, foi de um para as colinas! Ai meu Deus! Olha lá! Ih, caralho, botou errado! Eita. É, você atirou em mim, né, seu motherfucker? Foi mal, velho. Eu botei o errado. Corre, neguinho. Corre, corre, corre, corre. Ai, meu Deus. Ai, ah, Meu Deus! <risos> eu não tinha visto isso antes. Eu não tinha visto também. <risos> só que teve um cara da árvore, velho. Vai ter um corpo aqui. Ah! Ai, meu Deus. Ai, carai. Como eu tô me susto de novo nisso aqui? Porra, mano. Eu já falei, eu não vou, não vou dividir meu todinho com vocês. Você <risos> vai dividir outra coisa. Você vai dividir outra coisa, né? Se é que vocês é. me entendem. <risos> tipo, a gente não tomou vocês nessa parte, né? Agora, porque da primeira vez, mano, só onde é, eu vi aqueles berrinhos. É, eu acho que eu é. Tomara que minha voz esteja gravando, né? É, né, é porque... Ué, essa mulher tá gravando de quê, velho? Não sei, mano. Só sei que tem uma sombra muito doida, mano, atrás de nós. É mesmo? Acho que é você aí me assustando, motherfucker. Você sabe que eu amo, né? Que é, tá fila da puta. Ah, fila... ah, eu tinha achado um corpo ali atrás, fila da mãe. Esse cara tá vivo. Você tá Deixa... vivo? Deixa... Tá ah, mais? não, ele morreu rapidinho. É, aqui ó, não morreu não, calma. Nossa, Xeri Ku, Xeriku, Xeri Ku. <risos> meus ovos, motherfucker. Oh Do... yeah? Oh yeah, motherfucker. Uh -huh. Ai meu Deus. Oi. Vai na frente, vai boladão, vai, vai, isso, vai na frente. Ah, é, você não é um homem, você é um rato. Eu sou um rato mesmo, me assusto com o próprio rato. <risos> tá louco. Vamos ver se ele consegue subir a escada dessa vez, motherfucker. Então é mano, né? Senão fodeu. É, você é um motherfucker mesmo. Caralho. Nossa, mano, tem um negocinho boiando aqui. Cocô. Cocô. <risos> é, tô no esgoto. Caralho. Consegui. Eu percebi ah. que, o, que os elementos do jogo são aleatórios, tá ligado? Tipo, inimigos e... E corpos e itens. É, porque da última vez tinha um corpo ali. já da puta de ropa. Honra, mano. Nossa, é, mas eu não sei, cara. Eu, eu não... <risos> Meu Deus. Olha lá, teu corpito tá aqui. É o corpito? E boa <risos> Aí. É, essa parte que eu fiz sozinha. Isso, mata o cara que eu ia pegar de novo. Mas tá esperto. Eu acho que eu tirei em você sem querer. É, você acha? Ó <risos> o civil ali, não mata o civil, cara. Coitado do civil. Tem o cara de, de bandido, rapá, pra matar civil? É, Ai? pior que tem. <risos> te foda, mano, te foda. Tem um cara dentro da casa ali, mata ele. Ai. <risos> meu brigue. Eu te obrigo. Ai, cara, errei. Puta que pariu. Ai, não, eu não sou... Se não, só eu, né, pra salvar essa pátria. Que tão fodido. Aham. Eita, tio. Fecha a janela, não. Você pegou... A arma aqui? Não, só tinha 12, cara. Ah. Tá também ligado. Ver, Tá ligado que porra. tem que deixar as armas pra mim, né, filha da puta? Não, não. <risos> é, Fel, você não usar arma. Claro que eu uso, ó, tô usando uma agora. Não, mas você possui. Eu, Me eu possua. Ah, é, deixa, deixa é... eu te falar. Vai vir granada aqui daqui a pouco. Ah, tomei no cu, eu vou ter que esperar o meu negocinho... Enca... Ah, granada. Tomei. É. Mano, para de botar slow bolcha, véio. coisa é. chata. É bom, velho. Bom, viril, só se for. Caralho, caralho, sei de onde eu tomo tanto tiro, filho. Tem que esperar carregar o meu negocinho pra caralho. me pegar o pinhão em cima. <risos> tem um sniper ali, fio? Não, aqui não tem sniper é no próximo. Ai, caralho. Ooooooh, cadê os caras? Cadê os caras? aí não. Ai. O mais irônico é que quando eu dou tiro na cabeça dos caras, os caras não morrem, velho. mas beleza, né? Os caras têm capacete, né, fio? Ah, ah, é? É, a capacete só se for Capacete, toca ninja, toca ninja. É, eu já disse tudo, né? Toca ninja. <risos> ah, tutsu. Essa, é, essa é boa, toca ninja, cara. Sabe o que, que é esse, esse agressividade que você ganha aí? O que? É, cor, é quando você mata corpo a corpo. E tipo essa arma, esse, esse teu ataque é considerado corpo a corpo, tá ligado? Mas eu, eu sou muito corpudo, velho. Ah, eu passei de level de novo. É, também passei. Ah, trás. Um não, tempo tu atrás. não, não, não, não, não, Eu que passei. <risos> Nossa, mano, já tomei um monte de tiro aqui. Cadê o jogo? É, os tu nem? vai ter que matar os caras aqui, velho. Eu, eu tô esperando eu poder encher. Tá. Eu tô esperando. Não, nossa eu ia picar aquele cara, velho. Ah, <risos> você tá agachado, filho da puta. Ih, cara, eu ia lá. Nossa, mano. Cadê os negros? Ali, ó. Não, deixa ele, deixa ele lá pra mim. <risos> <risos> <risos> <risos> Head shoulders. <risos> puta, cara. <risos> olha lá, ó lá, tudo lá. Aonde? Aí, ó. Onde? Ah, vem te... Aí, ó, na sua frente. Aí, ó. Dum dum dum dum dum dum dum dum Nossa! É de shoulders! Nossa, mano. Cadê os mano? É, matamos todo mundo já então. Avançar, né? É, avançar! ATSO! Tem mais Caralho. alguém? Caralho. Tá vendo da hum. minha esquerda o som. É. Fall back. O quê? É. Fome um back, and? Fome um back. Ah, <risos> meu Deus, <risos> velho. E alguma tá, coisa assim. Tá loquete aqui, caralho. Croquete? Loquete. Ah, eu gosto de croquete. Croquete. Mas o que, que a gente tem que fazer agora, velho? Tem que seguir o rumo da vida. A vida Onde fala. Tá? Acho que é pra cá, né? Não, é. tá dizendo. Ó, ah, essa porta tá dizendo loquete, velho. Então, no caso é fechado, mas. Locked. É Locked, noob. Ah, vai se fuder, pô. Tu acha que eu manjo dos paranauê? É, pra quem me zoa aí que falou os trick, statrick. Aí, ah, aí, aí. Mas porra... <risos> Meu Deus do céu, aí. Acho que é por aqui, um ó. País. Acho que... É, não. Essa casa aqui ah. foi ó, uma... Motherfucker mesmo, viu? Sabe o que é mais irônico? Ah. É que tu não manjo dos paranauê de matemática. Ah, te foder. <risos> é, cara! Tem alguma ah. coisa tá tirando aqui. Eu tô vendo. Ali, ó. Oh, Pilo da puta. É, morreu. É. Eu acho que ele morreu. morreu um Porque ó. É. Abriu a oh. porta aí, mano? Ahn? Abriu. Sabia que abrir. Tem uma arma aqui. Parece que é uma 12. Tcha fe. Tcha fe. É uma tosse. Vai na frente, senão, motherfuckers. Eu não. Moça. Sai da foto. Eu tô sempre atirando no cara com você, né, velho? É incrível. É, eu tô atirando nos inimigos, eu vou saber que você vai... É naquele que tem um rainho vermelho, sabe? É aquele sou eu. É, pensei que era ele tava estacionando Super Saiyajin, era Kaioken, sei lá. Kaioken, mas se foder, mano. Ah, eu mato mato mundo do Skidfug, Kaioken. Kaioken, velho, não acredito que eu vi isso, velho. É, tio, barato é louco. Porra, como é que é o nome do... É Dick Dick Demo? Levante suas mãos. É, levante as mãos. Dying, I... Lord, I ah, know. tá, entendi. Que? Okay. É, a gente tá faltando um cara, pelo jeito. Hã? É, acho que tá faltando um cara. Ah, não. Como assim? É, vai as tem vai ter que cara o aqui. Tem uma granada aí, não é querer falar nada. Tá aqui, a granada lá, tio. Match? Nossa, velho! Caralho, trabalho em equipe é foda, velho. <risos> What? Nossa! Tipo, eu possuí o cara sacou a granada e explodiu ele, velho. Nossa, tá tudo. Olha as mãos. Tô vendo os caras falando aqui. Oh, eu, eu, eu, eu, eu. dou risada, velho. Você é mal, hein? Eu sou mal. O que, que eu faço com isso? Você faz nada. Ai, ai, ai. Foi. Olha o cara aqui, ó. Olha o cara aqui. Mata também. Né? O que você acha que eu fiz? Será que nossos heróis derrotarão o mal? Nossa Senhora! Será que eles morrerão? Não perca o próximo episódio de Fia 3. <risos>